Cantares de Salomão. Cantares capítulo 4, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: Seus lábios são como um fio vermelho. Sua boca é belíssima. Suas faces, por detrás do véu, são como as metades de uma romana. Os lábios são o que é usado quando nos comunicamos. A comunicação de nossa boca. Revela o que está profundamente em nosso coração. O discurso da noiva, a Sulamita, assumiu as qualidades escarlates da redenção. Enquanto ela usa palavras para abençoar, não para ferir os outros, ela é capaz de responder, responder gentilmente aqueles que se opõem a ela. Está registrado também no livro de segundas de Timóteo, no capítulo 2, versículo 24 ao 26. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, também está ali registrado, tem uma concordância. As palavras da Sulamita agora se tornaram amáveis, não mais falam coisas vãs ou tolas, seus lábios são como um cordão A Virgem Sulamita agora está a usar seu discurso para redimir e resgatar os imaturos na fé E os que perecem O discurso edificante Libera graça Para os outros Colossenses capítulo 4 Versículo 6 À medida que crescemos Nas virtudes de Cristo Nossas palavras se tornarão Como maçãs de ouro Em talheres de prata. Provérbios capítulo 25 Versículo 11 Tratamos os outros e falamos deles com misericórdia redentora. Quando nossos lábios são purgados, estamos maduros e prontos para ser o enviado do Senhor para o Senhor usar, aonde então, querem. É? Isaías capítulo 6, versículo 1 ao versículo 6. Tiago capítulo 2, versículo 3.